E aí, dona de casa? E o mercado tem sido uma verdadeira experiência de terror, né? Óleo de soja a R$ reais. Quando é que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira. Café chegando aos R$ reais o pacote. Quando é que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira. Carne a R$ reais o quilo. Quando é que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira. Tomate a R$ reais o quilo também. Quando que se passa a fome no Brasil, é uma grande mentira. Será mesmo, presidente, que não existe fome no Brasil? Fazer um mercado decente, com um orçamento tão apertado, tem sido uma verdadeira missão. Imagina para quem recebe um auxílio, como o Bolsa Família, por exemplo, que inclusive vai virar Auxílio Brasil. Você estranhou que eu me referia a dona de casa? Parece uma coisa retrógrada, né? Mas infelizmente falar de comida, fome e renda básica no Brasil ainda é coisa de mulher. semana, o governo federal lançou o Auxílio Brasil, um programa social que reformula e substitui o Bolsa Família. Não por acaso ele tem sido chamado de Novo Bolsa Família. No vídeo de hoje eu vou explicar por que um programa que altera as regras de transferência de renda para o combate à pobreza afeta diretamente as mulheres e por que elas têm de ser ouvidas e levadas em conta nesta reformulação. E como a questão da fome e da insegurança alimentar no Brasil são também problemas de gênero. E nem poderia ser diferente. Hoje, as mulheres correspondem a quase 90% das responsáveis pela unidade familiar do Bolsa Família. Na prática, isso significa que mais de 12 milhões de cartões do programa são emitidos em nome delas, que também são maioria das chefes de família em situação de pobreza e extrema pobreza. Aliás, você sabe como o governo faz essa classificação? Famílias em extrema pobreza são aquelas com renda mensal de até R$ 89,00 por pessoa. As em situação de pobreza são a renda entre R$ e R$ reais por pessoa ao mês. Bem antes da pandemia, 57% das famílias chefiadas por mulheres com crianças até 14 anos viviam abaixo da linha da pobreza, segundo o IBGE. Foram nessas famílias, mas não só nelas, que a insegurança alimentar e a fome chegaram com tudo no último ano. A Marina Yamaoka do joio e o Trigo, que aprofunda bem esses temas ligados à alimentação, explica melhor. Com a chegada da pandemia, o problema da fome se agravou. Uma pesquisa publicada no começo desse ano com dados coletados em dezembro de 2020 mostra que mais da metade da população brasileira sofre algum grau de insegurança alimentar e que a fome atinge 19 milhões de brasileiros e brasileiras. Para se ter uma ideia, entre 2018 e 2020, em apenas dois anos, o número de pessoas passando fome saltou de 10 milhões para 19 milhões. Insegurança alimentar é o termo que se usa para definir a situação de pessoas que vivem com fome ou com medo de passar fome. E se a gente fosse dar um rosto a essas famílias, elas seriam chefiadas por mulheres pretas ou pardas de baixa escolaridade. É que nas casas em que a responsável é uma mulher com essas características, a insegurança alimentar grave é muito superior à média nacional. Quer ver só? Enquanto 11% das casas chefiadas por mulheres enfrentam a fome e outras 16% enfrentam insegurança alimentar moderada, os números caem mais da metade quando o chefe é um homem, onde a fome atinge 7,7% das casas e outras 7,7% na situação de insegurança alimentar moderada. Além disso, as mulheres também enfrentam normas sociais que são relacionadas ao gênero, como a privação de alimentos. Como as mulheres são frequentemente responsáveis por alimentar a família, elas geralmente garantem que as outras pessoas do domicílio tenham comido primeiro. E muitas vezes, como a força está associada à masculinidade, Homens e meninos são privilegiados no acesso à comida, enquanto mulheres e meninas têm que se contentar com o que resta para comer. Isso resulta em um acesso desigual a alimentos altamente nutritivos e, portanto, em uma maior vulnerabilidade à desnutrição. Mulheres e meninas acabam comendo por último e muitas vezes menos do que as suas necessidades nutricionais diárias. Pois é, a fome, que o presidente Jair Bolsonaro disse ser um tema do passado, numa fala estarecedora feita há menos de dois anos, não pode ser mais escondida. Está aqui, aí e cada vez mais próximo. Um cenário de miséria piorado com a pandemia que levou o Brasil de volta ao mapa da fome da ONU. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com, com físico esquelésticos, como a gente vê em alguns outros países aí. Com a inflação lá em cima, puxada principalmente pelos preços dos alimentos e da energia e a vida cara do jeito que está, o texto do Auxílio Brasil quer mudar os valores que definem a linha da extrema pobreza e da pobreza. Mas não diz quais são esses valores. Apenas que eles vão ser definidos pelo Executivo Federal. No entanto, é justamente essa mudança que, segundo o governo, levaria à inclusão de novos beneficiários no programa. É que se a linha de pobreza é mais alta, mais gente acaba ficando abaixo dela. A ideia é que o Auxílio Brasil passe a incluir outros 2 milhões de pessoas, além dos atuais 14,6 milhões do Bolsa Família. Num cenário em que está difícil comprar alimentos e pagar contas básicas, como aluguel, gás e energia, fica claro porque é preciso repensar a linha da pobreza e os valores dos benefícios de modo a abranger mais famílias. De acordo com o governo, o objetivo do Auxílio Brasil é avançar tanto na eficácia quanto no valor médio do programa. Só que a relação entre as duas coisas não é tão direta assim. A realidade de hoje é que há muitas famílias com cadastro aprovado atendendo aos critérios de concessão do benefício sem receber o Bolsa Família. A fila de espera do Bolsa Família se forma quando cadastros já aprovados pelo governo ficam mais de 45 dias sem uma resposta definitiva, ou seja, sem entrar efetivamente no programa e receber o dinheiro. O governo não informa o tamanho dessa fila. Mas um levantamento feito pela Folha de São Paulo em dezembro do ano passado informou que cerca de 1,4 milhão de famílias esperavam entrar no programa. Todas elas dentro dos critérios previstos pelo Ministério da Cidadania. O grande entrave está no orçamento. Já que, segundo o Ministério da Cidadania, o Bolsa Família, por força legal, só pode atender ao número de famílias que seu orçamento comporta. E não há nada que prove que o Auxílio Brasil não passará pelo mesmo gargalo. Aliás, só mesmo a motivação política. Afinal, só nos últimos meses é que o governo passou a considerar a ampliação do orçamento do Bolsa Família. Inclusive com a busca de fontes alternativas de financiamento para um reajuste maior do benefício que a ala política chegou a cogitar ser de R$ reais. Mas nada está confirmado ainda. O texto da medida provisória entregue pelo presidente Bolsonaro ao Congresso esta semana não estabelece quais os valores a serem pagos. Isso só deve ser definido em setembro para começar a valer em novembro. No entanto, Bolsonaro já prometeu um aumento de no mínimo 50% no valor médio do Bolsa Família, que atualmente é de R$ 189,00, o que corresponderia ao benefício médio de R$ 283,50. E aqui, uma informação importante. Com base na cesta básica mais cara, que em julho foi a de Porto Alegre, o DIES estimou que o salário mínimo necessário deveria ser o equivalente a R$ 5.518, valor que corresponde a mais de cinco vezes o piso nacional, de R$ 1.100. O cálculo é feito levando em consideração a família de quatro pessoas com dois adultos e duas crianças. Tem muitas outras coisas que não estão claras sobre o texto do auxílio. Por exemplo, o Bolsa Família é pago a mulheres. Isso teve resultado, inclusive, sobre a autonomia feminina. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para a nossa newsletter, que sai hoje. Clique aqui nesse link para assinar e receber. É de graça. Voltando ao assunto, o novo auxílio traz várias regrinhas novas. Uma delas é que vão existir benefícios adicionais. São seis no total. Um deles é um bônus para quem conseguir um trabalho formal, com carteira assinada. Com essa medida, o governo quer estimular a busca por trabalho. Em um país com 14,8 milhões de desempregados. E quem é que foi mais impactado com o desemprego na pandemia? Sim, as mulheres. Somos maioria em empregos informais e no trabalho doméstico. E fomos muito afetadas pela crise. Segundo o IBGE, no fim de 2020, só 46% das mulheres brasileiras estavam trabalhando. Para os homens, a taxa era de 66%. Isso quer dizer que mais da metade da população feminina está fora do mercado de trabalho formal. Por um lado, isso acontece porque as mulheres trabalham em setores mais afetados pela pandemia. Por outro, porque são elas que se responsabilizam mais pelos filhos e pela família. Os setores de comércio e outros serviços, como os serviços domésticos, foram alguns dos que mais sofreram com o isolamento social e a crise econômica. Quantas pessoas dispensaram o serviço da trabalhadora doméstica, mas continuaram pagando as diárias? Pois é. Sabe o que também colaborou com a saída de mulheres no mercado de trabalho? A economia do cuidado. É que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia. Pode ser dos filhos que ficaram sem aulas presenciais, dos pais idosos que precisaram ficar em isolamento social, entre outros. E muitas delas abandonaram seus trabalhos remunerados para se dedicar a esse outro trabalho para o qual não há remuneração. É por isso que sim. Precisamos falar de gênero quando falamos de programas de transferência de renda para combate à pobreza. Sem falar que a reformulação do Bolsa Família, prometida ainda na campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018, faz parte de uma estratégia para estancar sua queda de popularidade e ganhar fôlego para a campanha à reeleição em 2022. Mas isso é assunto para outra conversa. Com tantos interesses em jogo, se o novo Bolsa Família não for pactuado com quem entende do assunto ou é beneficiado diretamente por essas políticas, como as mulheres, o país não vai avançar. Mesmo que isso esteja na ordem do dia do discurso do governo. O vídeo de hoje fica por aqui, mas se você gostou, curte, compartilhe, comente. Se inscreve no canal, se inscreve também na nossa newsletter, que como eu disse vai ter um tema diferente lá. E daqui a 15 dias a gente está de volta vindo gênero em tudo. Até mais!